Ao despertar, depois de sono profundo e reparador, afigurou-se-me ter dormido longas horas e, de algum modo, senti que o raciocínio se me aclarava, oferecendo maior possibilidade de entendimento e compreensão das circunstâncias. reconhecia me de posse de mim mesmo como desoprimido daquele estado mórbido de pesadelo que tantas exasperações acarretava. Mas, ai de mim, semelhante reconforto mental antes aprofundava do que balsamizava angústias, pois me compelia a examinar com maior dose de senso e serenidade a profundeza da falta que contra mim mesmo cometera. Ardente sentimento de desgosto, remorso, temor, desapontamento coibia me apreciar devidamente a melhoria da situação. e Incômoda sensação de vergonha, chicoteava-me o pudor, gritando ao meu orgulho que ali me achava indevidamente, sem quaisquer direitos a me assistirem para tanto, unicamente tolerado pela magnanimidade de indivíduos altamente caridosos, iluminados pelo vero amor de Deus. Dúvidas amaríssimas continuavam remunhando-me na mente. Não era possível que eu tivesse morrido. O suicídio absolutamente não me matara. Eu continuava vivo e bem vivo. Que se passara, pois, meus companheiros de enfermaria e, por certo, todos os demais que integravam o extenso cortejo proveniente das escuridades do vale, entregar-se-iam a idênticas elucubrações. Estampavam-se o assombro, o temor e o pesar inconsolável naqueles semblantes desfigurados. E... Acompanhando a nova série de amarguras que nos invadia, apesar da hospitalização e do sono reconfortador, as dores físicas oriundas do ferimento que fizéramos continuavam supliciando nossa sensibilidade, como a lembrar em nosso estado irremediável de réprobos. Eu e Jerônimo gemíamos de quando em quando sob o imperativo do ferimento feito no ouvido pela arma de fogo que utilizáramos no momento trágico. Mário Sobral estorcia-se, o pescoço entumecido, a esbater-se em cacoetes periódicos contra a asfixia, pois enforcara-se. João de Azevedo, retendo na mente torturado o envenenamento do corpo que lá se consumira, sob o segredo do túmulo, chorava de mansinho, exigindo a visita médica. E Belarmino, a esvair-se em sangue, o braço dolorido, entorpecido, já paralítico, ó, oh, preludiando desde aquele tempo o drama físico que seria o seu em encarnação posterior, pois fora ao suicídio, golpeando os pulsos. Todavia, o reconforto era sensível. Bastaria observássemos que já não víamos as cenas mentais de cada um, reproduzindo em figurações assombrosas o momento supremo, tal como sucedia no vale, onde não existia outra paisagem. A enfermaria, muito confortável, dizia de como nos haviam bem instalado. Existiam mesmo traços de arte e beleza naqueles portais de caixilhos azuis, formados de substâncias polidas como a porcelana. Naqueles reposteiros de rendilhados também azuis, nas trepadeiras brancas que subiam pelos balcões, intrometendo-se adentro do terraço, como espionando nossas carantonhas dramáticas de réprobos colhidos em flagrante. De Chofre, a voz de um enfermo, nosso companheiro, quebrou o silêncio da meditação em que mergulháramos o pensamento, externando as próprias impressões, como se apenas para si falasse. Cheguei à conclusão, disse pausada e amarguradamente, de que o melhor que todos temos a fazer é nos recomendarmos a Deus resignando-nos de boa mente às peripécies que ainda sobrevenham. Para nada há vale do desespero, senão para nos tornar ainda mais desgraçados. Tanta revolta e insensatez, e nada mais obtivemos a não ser o agravo das nossas já tão atrozes desgraças. Por aí se poderá ver que vimos escolhendo caminhos errados para nossos destinos, é inegável, porém, que somos todos subordinados a uma direção maior, que independe de nossa vontade. Isso é assar significativo. Não sei bem se morri, mas, sinceramente, creio que não. A senhora minha mãe era pessoa simples, humilde, de poucas letras, mas boa devota à crença e ao respeito a Deus. Afirmava aos filhos com estranha convicção quando os reunia ao pé da lareira, a fim de ensinar-lhes as orações da noite, de mistura com os princípios da lei cristã, que todas as criaturas trazem uma alma imortal, criada pelo Ser Supremo e destinada à gloriosa redenção pelo amor de Jesus Cristo, e que dessa alma daríamos contas um dia ao Criador e Pai. Nunca mais, desde então, obtive ciência de mais alto valor, Considero as aulas ministradas por minha mãe durante o serão da família superiores às que, mais tarde, aprendi na universidade. Infelizmente para mim, sorria a sabedoria materna, embrenhando-me pelos desvios das paixões mundanas. Contudo, ó minha mãe, eu aceitava a possibilidade da crença formosa que tentaste infundir em minha alma revel. Não fui propriamente ateu. Hoje, passados tantos anos e depois de tantos sofrimentos, colocado em situações que escapam à minha análise, eu me convenço de que a senhora, minha mãe, estava com a razão. Devo possuir uma alma realmente imortal. Escapa-se de um tiro de revólver e pode-se até restabelecer-se. Curamo-nos da ingestão de um corrosivo, tais sejam as circunstâncias em que o tenhamos usado, mas não se escapa de uma forca como a que me destinei. E se estou aqui, e se sofri tudo quanto sofri, sem conseguir aniquilar dentro de mim as potências da vida, é porque sou imortal. E se sou imortal, é que possuo uma alma com efeito, porque... Quanto ao corpo humano, esse não é imortal, pois se consome no túmulo. E se possuo uma alma dotada da virtude da imortalidade, é que ela proveio de Deus, que é sempre eterno. Oh, minha mãe, tu dizias a verdade. Oh, meu Deus, meu Deus, tu existes, e eu a renegar-te sempre com meus atos, minhas paixões... Meu descaso às tuas normas, minha indiferença criminosa aos teus princípios. Agora... Eis que é soada a hora de prestar-te contas da alma que tu criaste, da minha alma. Eis que nada tenho a dizer-te, Senhor, senão que minhas paixões infelicitaram-na. Quando que determinaste ao criá-la, era que eu a conduzisse obedientemente ao teu regaço de luz. Perdoa-me... — Perdoa-me, senhor Deus! Lágrimas abundantes misturaram-se a estertores de asfixia. Todavia, apesar de saberem a intensa amargura, já não traziam o macabro característico das convulsões que, no vale, as lágrimas provocam. Fora Mário Sobral que falara. Mário tinha grandes olhos negros, cabeleira revolta, olhar alucinado cursara a universidade de coimbra e reconhecia-se nele o tipo bem acabado do boêmio rico de lisboa seu palavreado de ordinário era nervoso e fácil seria excelente orador se da universidade houvera saído sábio e não boêmio no cativeiro do vale fora das entidades mais sofredoras que tive ocasião de conhecer e assim mesmo se destacou durante todo o longo período de internação na colônia. Com esse arrasoado, iniciou-se uma série de confidências entre os dez. Não sei por que desejarmos conversar. Talvez a necessidade de mútua consolação nos impelisse a abrir os corações, recurso, aliás, ineficiente para lenificar angústias, porque, se é difícil a um suicida ou consolar-se, não será, certamente, recordando dores e desgraças passadas, que logrará amenizar a penúria que lhe oprime a alma. — És forte em dialética, amigo, e felicito-te pela progressão do modo de raciocinar. Não foi assim que tive a honra de te conhecer, algures. Chasquiei eu, a quem incomodara muito a quebra do silêncio. Também eu assim o creio e admiro a lógica das suas considerações, ó amigo sobral. Interveio um português de bigodes fartos, meu vizinho de leito, cujo ferimento no ouvido direito, a sangrar sem intermitências, me causava infinito mal-estar, pois que, quantas vezes lhe prestasse atenção, lembrava-me de que também eu trazia ferimento idêntico, e torturava-me em reminiscências atrozes. Era esse, Jerônimo de Araújo Silveira, o mais impaciente e pretencioso dentre os dez, mais incoerente e revoltado. Prosseguiu ele. Aliás, eu jamais descri a existência de Deus, criador de todas as coisas. Fui, isto é, sou. Eu sou, pois que não morri. Católico militante, irmão remido da venerável Irmandade da Santíssima Trindade de Lisboa, com direitos a bênçãos e indulgências especiais, quando necessário. Creio, meu vizinho, que chegou ou já vai passando a ocasião de reclamares os favores que são de direito obteres. Não podes estar mais necessitado deles. Revidei num crescendo de mau humor... — Fazendo-me de obsessor. Não respondeu, mas continuou. Fui, porém, muito impaciente e nervoso desde a juventude. Impressionava-me facilmente, era insofrido e inconformado, às vezes melancólico e sentimental. E confesso que nunca levei a sério os verdadeiros deveres do cristão, expresso nas santas advertências do nosso conselheiro e confessor de Lisboa. Por isso mesmo, certamente, quando se me deparou a ruína dos meus negócios comerciais, pois não sei se sabeis que fui importador e exportador de vinhos. Crivado de dívidas insolúveis, surpreendido por estrondosa e irremediável falência, sem ascendente para evitar a miséria que a mim e a minha família escancarava falsas e irremediáveis, Acusado por amigos e pessoas da família como o responsável único do dramático insucesso, abatido pela perspectiva do que sucederia a minha mulher e aos meus filhos, a quem eu, por muito estremecer, habituar a excessivo conforto, mesmo ao luxo, mas os quais, agora que me viam castigado e sofredor, me responsabilizavam cruamente por tudo, em vez de pacientemente me ajudarem a remover a cruz dos insucessos que a todos nos abatia, fraquejei na coragem que até então tivera e tentei desertar da frente de todos e até de mim mesmo a fim de poupar-me as censuras e humilhações. Todavia, enganei-me. Mudei apenas de habitação, sem conseguir encontrar a morte, e perdi de vista minha família, o que me tem acarretado insuportáveis contrariedades. Sim, é lastimável. Tornou Mário na mesma tonalidade acabrunhada, como se não tivesse ouvido o precedente. Caí nas trevas da desgraça, quando tão boas oportunidades encontrei pela vida afora, facultando-me o domínio das paixões para o advento de aquisições honestas. Esqueci-me de que o respeito a Deus, à família, ao dever, seria o alvo sagrado a atingir, pois recebi bons princípios de moral na casa paterna. Jovem, sedutor, inteligente, culto, envaideci-me com os dotes que me assistiam e cultivei o egoísmo, dando asas aos instintos inferiores que reclamavam prazeres sempre mais febricitantes. A convivência afetada da universidade fez de mim um pedante, um tolo cujas preocupações únicas eram as exibições vistosas, se não escandalosas. Daí o perder-me no roldão das embocaduras das paixões deprimentes. E depois, quando não mais consegui encontrar-me, a fim de reconduzir-me a mim próprio, procurei a morte supondo poder esconder-me dos remorsos atrás do ouvido de um túmulo. Enganei-me. A morte não me aceitou. Encontrou-me de certo demasiadamente vil para me honrar com sua proteção. Por isso, devolveu-me a vida quando o coveiro teve a honra de encobrir minha figura repulsiva na frente da luz do sol. Minha mãe, porém, essa sim, não se enganou. Eu sou imortal. Jamais, jamais morrerei. e de existir por toda a consumação dos evos em presença daquele que é o meu Criador. sim porque para sobreviver às desgraças que cruciaram o meu sentir desde a noite asiaga da primavera daquele ano de 1889, só um ser que seja imortal. Alongou os olhos com gestos, como chamando recordações passadas para o minuto presente, e murmurou o arquejante, apavorado, frente à página mais negra que lhe desvirtuava a consciência. Sim, meu Deus, perdoa-me, perdoa-me. Eu me arrependo e submeto-me, visto que reconheço que errei. Perdi-me diante de ti, meu Deus, à frente da desesperadora paixão que nutri por Eulina. Mas, se permites, me permites, reabilitar-me-ei por amor de ti. Eulina... Tu não valias sequer o pão que eu fornecia para saciares tua fome. Contudo, eu te amava, acima de todas as conveniências, a despeito até da própria honra. Eras pérfida, malvada. Eu, porém, inferior devia ser, ainda mais do que tu, porque, casado, sendo minha esposa nobre e digna senhora... Era pai de três inocentes criancinhas, as quais devia amor e proteção. Abandonei-os por ti, Eulina, desinteressei-me de seus encantos porque me arrebatei irremediavelmente pelos teus. Estranha beleza dos torrões sul-americanos que tu eras. Oh, como eras linda! Mas não me amavas... E depois de me arrastares de queda em queda, explorando-me a bolsa e o coração, abandonaste-me ao desespero da miséria e da ingratidão, ao me preterires pelo capitalista brasileiro, teu compatriota, que te requestou. Fui à tua casa, vi-me desfeiteado. Supliquei-te, rastejei a teus pés como louco, desesperado por perder-te, como insensato que sempre fui. Implorei migalhas da tua compaixão, vendo que já não seria possível teu amor. Provoquei-te a discussão, compreendendo que te fazias insensível às minhas desesperadas tentativas de reconciliação. E, cego pelos insultos que repetias, eu te agredi, ferindo as faces que eu adorava. Espanquei-te sem piedade, Maltratei-te a pontapés, meu Deus! ó oh, meu Deus! Estrangulei-te, Eulina! Matei-te! Matei-te! Parou sufocado, em convulsões odiosas de perfeito réprobo, para continuar após, como se dirigindo aos companheiros. Quando, tomado de horror, contemplei a ação abominável que praticara, Apenas um recurso me acudiu, rápido qual o impulso obsessor, a fim de escapar as consequências que, naquele momento, se me figuravam insuportáveis. O suicídio. Então, ali mesmo, sem perder tempo, rasguei os lençóis da desgraçada e pendurei-me a uma trave existente na cozinha. Forma essa, pouco poética de um amante morrer. Zombei eu, enfadado com a longa descrição que, desde o vale, diariamente ouvia-o repetir. Aposto em como vossa excelência, senhor professor, que tão elegantemente desejou morrer, recordando Petrônio, fê-lo pelo amor platônico de alguma senhora inglesa, loura e apessoada, portugueses ilustres, como vossa senhoria vem demonstrando ser, gostam de amar damas inglesas. Dirigia-me agora a Belarmino de Queiroz e Souza, cujo nome trezandava Fidalguia. Até essa data, ainda me irritavam as atitudes do pobre comparsa do grande drama que eu também vivia. E, sempre que houvesse oportunidade, ridicularizava-o, defeito muito do meu feitio, e que muitos vexames e dissabores custou-me até corrigi-lo, Durante os serviços de reforma interior, que o meu caráter impus na pátria espiritual. Belarmino era alto e seco, muito elegante e fino de maneiras. Dizia-se rico e viajado, professor de dialética, de filosofia e matemática, e policlota. Cortejo respeitável para um só homem que se arraste na terra, não havia dúvida mas que não o impedira de demorar-se, e mais o monóculo, o fraque e a bengala, nas pocilgas do vale sinistro, durante o interessante estágio que ali fizera, por se haver suicidado. Isso mesmo lançara lançara-lhe eu em face, muitas vezes, mal-humorado ante a vaidosa enumeração que fazia dos variados cabedais próprios. O doutor, porém, porque era doutor honorificado por mais de uma universidade, jamais revidou minhas impertinências. Polido, educado, sentimental, chegaria também a vera bondade de coração, se a par de tão bonitos dotes não carregasse os defeitos do orgulho, do egoísmo de a si mesmo endeusar, por a todos se julgar superior. Ouvindo-me, não respondeu com agastamento, como sempre. Antes, foi em tom macio, mesmo pesaroso, que se expandiu, dirigindo-se a todos. Eu julgava sinceramente que o túmulo absorveria minha personalidade, transmudando-a na essência que se perderá nos abismos da natureza. Seria o nada. Discípulo de Auguste Conte, a filosofia levou-me ao materialismo, ao mecanismo acidental das coisas, única explicação satisfatória que o raciocínio pude oferecer, diante das anomalias com que deparava cada passo pela vida em fora, para me alarmar o coração e decepcionar a mente. Nutri sempre grande ternura e compaixão pelos homens, aos quais considerava irmãos de desgraça, pois, para mim a vida era a expressão máxima da desgraça, embora deles procurasse afastar-me quanto possível, temendo amá-los demasiadamente e, portanto, sofrer. Nem outra coisa compreenderia eu o que seria se não desgraça um homem nascer, viver, trabalhar, sofrer, lutar por todos os pretextos, para depois desfazer-se, irremissivelmente, no pó do túmulo. Não fui, jamais, dado a namoramentos de baixa ou elevada classe. Para que amar, constituir família, contribuindo para lançar a vida a outros desgraçados a mais, se a filosofia convencera-me, além do mais, de que o amor era apenas uma secreção do cérebro? Fui estudioso, isso sim, e estudava a fim de me aturdir, evitando o acúmulo de elucubrações sobre a miserável situação da humanidade. Assim sendo, nos sobravam a mim horas para cultivar amor junto a damas inglesas ou portuguesas. Estudava para esquecer que um dia também me perderia no vácuo. Fui um infeliz, como toda a humanidade o é. Somente no ambiente sereno do lar desfrutava alguma satisfação. Agarrei meu lar quanto possível, pesaroso de um dia ser forçado a abandoná-lo para me aniquilar entre os vermes que destruiriam minha individualidade. Minha mãe, que partilhava de minhas convicções, porque também as recebera de meu genitor, bastava-me para a companhia nas horas de lazer. O móvel da minha tentativa de suicídio, como vê, não foi desgosto amoroso. Foi a perda da saúde. Fui sempre fisicamente débil, franzino, um triste, sonhador, infeliz e insatisfeito, apavorado do existir. Incorrigível desconsolo entenebreceu os dias de minha vida. Encerrado neste círculo deprimente, vi a tuberculose apossar-se de meu organismo, mal hereditário que me não foi possível combater. Desenganado pela ciência, Preferia, então, acabar de vez, sem maiores sofrimentos, com a matéria miserável que começava a apodrecer, sob a desintegração fornecida por uma moléstia incurável, matéria que, por sua própria natureza, destinada era à podridão da morte, ao eterno tombo nas voragens do nada. Para que, pois, esperaria eu, a marcha dolorosa da tuberculose, extinguir minha individualidade em lentos suplícios, sem consolo, sem esperança compensadora no porvir de além-morte, onde não encontraria senão o aniquilamento absoluto, a desintegração perfeita, espantalho humano atirado ao desalento, do qual fugiriam todos, a própria mãe inclusive, quem o adivinharia? Temendo os perigos do contágio? Morrer era a solução boa, muito lógica, para quem, como eu, só via à frente um corpo aniquilado pela doença e a destruição absoluta do ser como desanimadoras expectativas. Não possuo a competência de vossa senhoria, senhor professor, nem me será dado raciocinar com tanta finura. Todavia, com devido respeito à pessoa de vossa senhoria, considero execrável o pecado não aceitar o homem a existência de Deus, sua paternidade para com as criaturas e a eternidade da alma, por mais criminoso e abjeto que seja. Felizmente para mim, foram coisas em que sempre acreditei com veemência. Intrometeu-se Jerônimo com simplicidade, sem perceber a tese profunda que apresentava, a um ex-professor de dialética. Como e por que, então, vos revoltastes contra as circunstâncias naturais da vida humana, isto é, aos sofrimentos que vos couberam na desoladora partilha, a ponto de confessardes que desejastes morrer, Senhor Araújo Silveira? Se eu, desfavorecido pela fé, carente de esperança, desamparado pela descrença em um ser supremo, a mercê do pessimismo a que minhas convicções conduziam, para quem o túmulo apenas traduzia ouvido, aniquilamento, absorção no vácuo, me desorientasse ao embater da desventura e tentasse matar-me a fim de poupar-me luta desigual e inútil, concebe-se. Mas vós outros... Vós, outros crentes na paternidade de um Deus criador, sede de perfeições infinitas, como dizeis, sob cuja direção sábia caminhais? Vós, certos da personalidade eterna, fadada mesma finalidade gloriosa do seu Criador, herdeira da própria eternidade existente naquele Ser Supremo, para a qual marcha pela ordem natural da lei de atração e afinidade, cair em desesperações e revoltar-se contra a mesma lei, pois sei que a crença num poder absoluto proíbe a infração do suicídio, é paradoxo que não se chega a admitir. Portadores de tal ciência, corações alumiados pelos ardores de tão radiosa convicção, energias revigoradas pela fortaleza de tão sublime esperança, deverias considerar-vos deuses também. Homens sublimizados para quem os infortúnios seriam meros contratempos de momento. Oh, pudesse eu convencer-me dessa verdade, e não temeria enfrentar novamente nem os desgostos que arruinaram meus dias, nem a tuberculose que me reduziu ao que vedes. Revidou com lógica fé o discípulo de Conte, cuja sinceridade me despertou simpatia. E agora, qual a opinião de Vossa Excelência sobre o momento presente? Que explicação sugere a filosofia contista para o que se passa? Interroguei, cheio de curiosidade, interessando-me pelo debate. Nada. Respondeu simplesmente. Não sugere coisa alguma. Continuo na mesma. Não consegui morrer.